umas galinhas tá mais em ponto comprar lá na feira é que na feira não vende né, né na feira não vende tá vendia vendia nós vamos dar uma chegada ali comprar a galinha para gente galinha fazer, um, fazer uma uma comidinha para nós e levar também para Limeira quando a gente voltar estradinha de terra aqui morava um senhor chamado Zé logo Cima, né? Ali aqui é o Pião. Ah o Pial comprou ele também? Tá bem, uhum. tá bem eu aí, acho né? que era essa assim, cerquinha aqui que eu fazia de vida do sítio do meu povo? Era fila? Por aqui. É. O nosso dono, é. né? Ou é. era aquela? Não é? Lembro. é Será que era essa? É. Não, pô, Sandra, Era lá mesmo. Depois que negociaram. Sabe que tinha Papo? Ali tá? atrás. Ah. Depois que negociaram foi que... Foram mexendo, mexendo, mexendo. Passou o seu finado avô, bisavô, avô, né? Isso aqui tudo era dele, ó. E uhum. até lá atrás mesmo. A cerca era na divisa do seu Esteves. A não ser que nessa mexida a cerca foi empurrada pra lá e eu tô confundindo, né? Pode acontecer também. Mas aqui, os ônibus que ia pra Paraná paravam aqui. Era um ponto de parada aqui. E é naquela altura, Nós vamos? Hã? Na grande prisão? Ué, tá acho muda. que e não acabou, é ruim sacapoto? É Entra aí, né? Esse cantinho o, Hoje o prefeito de presente Prudente O Ed Thomas Ele morava aqui pra baixo aí. Não sei que lugar aí pra baixo Não lembro mais Há anos Ih, Madalena, que eu não passo nesse lugar Que eu tô passando aqui agora Muito <risos> o Thiago era pequeno mas no sítio ah, dele? é Eu o Chico mexia com, com o gadinho que ele tinha depois ia ajudar na granja e eu quando eu tinha quando era no horário que vendia, dia aí faltava gente lá pra lavar ovo eu ia lá ajudar ele, eu ponho a mão pra ele Diego no, oh, Tiago. o Thiago no carrinho e ia ajudar eles a lavar ovo A Maria falou assim, Maria, eu tô precisando de ouro Ela falou, vai tá lá e pede lá, tá batendo Porque ela me dava os homens da casca queimada, né Eu peguei uma vasilha e Lembra que eu estava falando ontem? Que aqui tem, tem. Agora não tem tanto, né? Mas já teve muito japonês aqui. Essa nova é feição nossa. Está fazendo desinfecção mesmo? Vem? Não os vidros, não sei. Fecha os vidros. Acho que não deve estar tá fazendo não. Cuidado, cão bravo. Não, não está tá fazendo não. Agora adentrando a a granja já tô vendo um monte de galinha ali. Só que eu não sei se eu posso gravar, né, Madalena? É, tá com menino aí. Cuidado, com o bravo. Vai descer aí, Cristina. Não vou descer, não. não tá conhecendo. Você vai ali mais pra frente. Ah, o cão tá bem aqui, ó. Bom dia <risos> meu companheiro, você tá bom? Bom dia, bom dia, bom? Dia. bom dia. Vem vamos comprar umas galinhas aí Ainda é, tem? Tem. tem? Tem Tem ainda? Da tá vermelha? Tem das suas, vermelha e branca Quando eu posso parar esse carro? Vamos parar um pouco mais pra frente o cachorro aí Olha o cachorro, vem lá Olha lá, vem aqui Bom, agora ele está indo lá chamar uma pessoa para pegar pra pegar ser. as galinhas. com medo. Só que eu não posso sair para gravar porque não tem autorização. Né? Então eu vou aguardar ele vir. Será que a moto viva ainda? Será que a moto é viva ainda? Não, não. Isso deve ser metro, né? Quantos? A vermelha é 3 por 20 é vermelho vocês queriam? É, Vai levar quantas? Vai levar seis? Seis? É, vocês é vão comprar. Então tem outra mais. para o Três Lá cabe? Lá cabe seis? Naquela, naquela peça lá? Sim. Tem. Então pega seis, né? Pega seis então? Seis É? É. É branca não, né? Não. Não. Só o seis meio. Só. Vai buscar lá você, tá? Tá. Você passa na maquininha ou você tem troco? Hã? Cê tem tem, tem troco. Ó. É só seis vermelhos mesmo. Só seis vermelhos. Tá. tá. Oh, é melhor não, né? Depois eu, se ele me permitir de uma outra vez, eu venho aqui. Bom, gente, acabamos de pegar as galinhas, as galinhas né? Eu comprei meia dúzia. E agora nós vamos pra parte... Ó, oh, vem aqui, cheio de galinha. É, essa... aí é tudo, tudo grande, ó. Preparia. Agora nós vamos para casa. As, as galinhas, galinhas, as galinhas. Ah. Vamos pra casa agora que tá na hora da gente já preparar para Tá. Lá a gente mostra as galinhas pra vocês E eu fiquei chateado Porque pode ser que eles parem De criar galinha, pessoal Por causa da do nosso país Que infelizmente Não ajuda, não ajuda. O governo ajuda é. Obrigado Olha o gado aí, ó Ainda perguntei para ele lá, eu tava conversando se eles pretendem mexer com gado, porque os gados são é bonitos, hein? Os gados deles que são bonitos. Olha, ele vem trazer alfafa pros, pros gado, feno, não sei, acho que é feno. Estão se alimentando ali, ó. Que bonitinho. Que coisa mais linda. Não sei o que vai ser, Tá com cor da Eu que viesse com o senhor, nós íamos pra lá, né? Eu acho que era pra ela já ir só pra aquele lado lá. Se não sabe onde é que é eu não sabia, eu falei, bom, tem, tem se outra. Se falar que não ir tem... em eu já iria saber, né? Ah, não, pra, pra Plantaram aqui na curva um pé de pai, né? E naquela curva deve ter outro, porque. Oi, é, uma forma, é uma forma, Eu acho que até mandar pra... Mandar pra. Nossa, que é. Plantaram. Esse aqui é mandioca mandioca. mandioca? mandioca. Mandioca aí, né? Hã? Você é rosa mandioca, né? É, mandioca. E por causa da seca tá fraquinha, né? Isso é mandioca. Que é mandioca brava, é. ali. É. Pra fazer farinha, né? A outra de paineira também né? na outra curva. Tá rápido as coxinhas. Tá batendo. Mas só bate aqui, velho. Esse carro não infarta, bate. Enfata garrafo nela. E bem, Só na... Só na... fazer foto em celular. Nós estamos aqui agora no trevo da nossa pequena cidade para cá onde estão esses carros aqui, ó. Vai para o Paraná, sendo a primeira cidade. Narandiba, seguindo o asfalto A próxima estrela do Norte e depois o Porto. Onde atravessa para o oh? é. Paraná. Pode entrar e encontrar um o aí. Vamos atravessar para cá agora, com cuidado, porque o pessoal vem ali, ó. Não, ele comprou a casa que era minha, minha irmã. Foi a Michan? Foi a Mitian. A mãe do Roso. Só para guardar caminho fez um, um jeitinho brasileiro aqui. ó Colocaram as madeiras aqui para atravessar. Ó. Mas é bom olhar para não pisar e cair. E aqui está, como toda cidade que a gente está vendo por aí, o Eu Amo Tarabai. Nossa querida Tarabai. Fazer uma fotografia aqui para guardar de lembrança. E... Umas gravações para colocar para vocês aí tá lá a Madalena Tá lá o meu cunhado minha cunhada e depois alguém vai ter que fazer a mesma coisa por mim agora eu vou fazer a parte da foto Ei que você ama tarabai. I love you tarabai. As perninhas aparecendo aí, ó, as canelinhas aparecendo. Ó, oh, carretão da hora, ó. Quase relando no chão, ó. Esse movimento todo que vocês estão vendo aqui é porque as carretas que vêm do Paraná e entram para o nosso estado e as carretas que estão aqui que também vão para lá, carregadas de material então é, é bem movimentada essa pista aqui Assis Chateaubriand o nome dela só não lembro qual é a SP421 é não lembro mais quando trabalhava eu sabia parei de trabalhar de motorista de caminhão, não lembro. Acho que é 421 mesmo. SP421, eu acho que é. Bom, sei lá. Não lembro mais. E aqui é uma empresa, gente. Chamada Amidoeste. Ela... É, eu sei que ela trabalha com derivados da mandioca. Só não sei qual que é o produto final. Olha aí. As carretonas que passa aqui, ó. Derivados da mandioca. Ociano, o que amidoeste produz? Amido. Amido? Amido o que mais? Farinha não, né? Farinha aí? É só amido mesmo, né? A massa para é tapioca, né? Mas é isso então. Massa para tapioca. Eu, antigamente aqui era uma algodoeira Depois que veio essa tal de amido oeste E eu tinha um primo forte, saudável Um homem que tinha uma força tremenda E ele acabou falecendo aqui Numa das dos faros de algodão que ele pegou Ele infelizmente veio a falecer na subida da escada Eu não sei quantos quilos que tinha com o fardo, mas só sei que ele não suportou, essa. agora nós vamos então seguir lá para nossa casa para matar as galinhas, limpar, vamos levar para Limeira e também vamos comer aqui, pelo menos é umas duas eu acho. Eu estou aqui nesse lugar com a Madalena, um lugar muito bonito, cheio de árvores, mas tem uma curiosidade, por assim dizer, eu vou chegando ali, perto daquele barranco, para dizer para vocês o seguinte. E eu e a Madalena o Dadinho, meu cunhado. Nós andamos muito. Quando eu falo muito é muito mesmo, a pé. Por aqui, ó. Por quê? Eu vou dizer. Eu vou dizer para vocês. Tá fundando não? Tá não. Olha, mais ou menos por aqui assim. Onde eu estou agora. Indo para aquele lado onde eu estou gravando E também para cá Passava uma ferrovia Deve estar tudo enterrado aqui, né? Ah, eu acho que não está enterrado não, bem, Que levar os ferros tudo embora Os levar ah, levaram tudo embora E a Madalena passava com o papai dela aqui Porque nesse sentido ali, ó Tinha um sítio que era dos avós da Madalena Se o avô não tivesse vendido, Madalena hoje teria parte nesse sítio. Então, para lá, ó, nesse caminho aqui, nós estamos indo sentido a Pirapozinho e Presidente Prudente. E aqui onde eu estou, praticamente no lugar que eu estou, aqui passava a estrada de ferro chamada Sorocabana. Estrada de ferro Sorocabana, se pesquisarem aí vão encontrar. E para cá, vou tentar escapar do sol que tá muito forte. Para cá, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu sair de frente do sol. É, o sol tá muito forte mesmo. Nesse sentido aqui, Mirante, Teodoro Sampaio, Primavera. E finalizava lá em Rosana. Então, quando eu era criança, nós viajávamos é, de trem, né? Trem de passageiro. E nós íamos sempre fazer compra em Pirapozinho, porque na época Pirapozinho já era uma cidade maior do que a nossa aqui, né? Então tinha muitas coisas que aqui é, era mais caro do que Pirapozinho. Tanto que Pirapozinho ainda é referência para fazer compras. E ali, onde estão aquelas casas, não tinha nada, ali era pasto. Somente pasto, tinha uma pequena estrada saindo da cidade que vinha para cá, onde nós chamamos até hoje de 27 Aqui é, é marcado por quilômetros, então é quilômetro 27 Atravessando a nossa cidade de Tarabai, a gente vai para o quilômetro 36 E aqui em cima morava um japonês que ele era viciado em jogo do bicho Deixa eu ver se eu consigo ter noção de onde ele morava. Essa estradinha aqui, ó, ela sempre existiu, mas não batidona desse jeito. Ela era uma estrada onde passava trator e carroça. Eu acho que aquela casa lá, gente, ó, é dos parentes desse japoneses que eu tô falando. Eu acho, não tenho certeza. Não, aí não é do, do sogro da Vânia? Vale? Não sei bem, eu sei que ali na frente morava o seu José Esteves ó. Então, esteve, É então, José Esteves É, mas na frente ali, ó Mas na frente ali Eu acho que essa casa aqui é dos filhos dele, bem é. Provavelmente é dos filhos dele E eu aqui, ó A cidade cresceu tanto que ela já veio pra cá, ó Tá vendo? E aí esse senhor, ele tinha uma mania dele Ele ia chegando na cidade e já perguntava para o primeiro que ele via, perguntava assim, falava assim, que bicho deu hoje? Então todo mundo que encontrava <risos> com ele falava assim, que bicho que deu? Por quê? porque meu irmão era muito, en... muito engraçado, muito zoeira, aí falava para ele assim, deu carango, <risos> que deu carango, não tem carango. Às vezes falava para deu aranha também, <risos> deu aranha. Ele falava, que deu aranha, não deu aranha, não tem, não tem aranha no jogo de bicho. E ele... Gostava de fazer mesmo, o tal do jogo do bicho Então, é, e, e nas terras dele eu colhi muito amendoim Bem no alto das terras dele, lá no fundão, que não dá pra ver daqui Eu colhi cebola E algodão também, minha família colheu algodão Eles, eles nos davam muito trabalho Sabe, filma, muito, mostra aquela florzinha lá, Muito ó. trabalho muito serviço Meu pai pegava ela no barranco da linha do trem Ah, aquela ali, ó Pra gente chupar o melzinho dela essa daqui ó pegava mesmo o pai da Madalena pegava para ela chupar o melzinho que tem bem no fundinho lá e ele pegava também é, folha de mamona mostra a mamona ali só que não era daquela não é aquela mamona, mamona grande, grande que gigante tem uma folhona gigante parece um guarda-chuva eu pegava para nós que a gente pôr na cabeça e fingir de guarda-chuva só era essa, essa mamona tem a folha muito pequena mesmo E a mamona murchava, né? a folha murchava na cabeça Aí trocava e pegava outra Saudades, ficaram só saudades, só saudades, só saudades mesmo Na minha época de criança, os tempos não trazem mais Pois é Isso significa o que? Nós estamos ficando velhos É, a morte se aproxima Qualquer, qualquer dia ela vai chegar e dizer assim: Olha lá, Cícero, vim ter, vim ter, buscar. <risos> e eu falo: Tudo bem, me leva fazer o que? Vou ficar pra Vamos voltar pro carro? Se não, o zóio começa a, a tecirse e começa ela a quemejar. E aqui, gente, nesse barracão onde hoje estão trabalhando com reciclagem, lá está meu cunhado também indo para o lado do interno desse lugar era uma fiação de algodão essa construção aqui ó que está depredada essa construção é nova ela não existia na época que eu fui embora essa aqui já existia então foi uma empresa que trabalhava com algodão Muitos caminhões F-600 é, Isso, exatamente, Madalena disse ali vinha Vinham carregados de algodão Na década de 60 é, algodão e arroz. Beneficiava algodão E o meu cunhado acabou de dizer que também beneficiava arroz Hoje Tem alguém trabalhando aqui com reciclagem As coisas mudam, né? E aqui vou aproximar mais para explicar, passava a ferrovia beirando essa, esse barranco aqui, seguia em linha reta e ia lá para a estação da nossa cidade. Esse barracão aqui pode não parecer, mas eu era motorista de caminhão dessa empresa. Não era só... A, a costa desse barracão não, tinha, se não me foge a memória, três barracões desse aqui, bem grandes, né? Esse seria um deles, mais dois eu creio que é daquele lado ali, onde nós é, carregávamos o carro e os caminhões para entregar em São Paulo, Americana, Limeira, onde eu conheci, Piracaba depois tinha Brasília, é a região ali do Triângulo Mineiro, sul do Mato Grosso e norte do Paraná. Foi uma empresa muito grande, chamava Nova América Móveis. E nos anos 90, 80-90, foi um grande sucesso de vendas. E hoje não tem mais nada. Infelizmente tudo termina. Infelizmente hoje não existe mais a empresa ficou só isso aqui de pé